Principais características do tipo 4. A sua atenção está voltada para os aspectos positivos e atraentes do futuro e do passado. As coisas perdidas ou distantes que ele quer e sem as quais ele se sente sozinho. As coisas esteticamente agradáveis e profundamente tocantes ou significativas. Portanto, ele direciona a sua energia para... Sentimentos intensos de saudade e de tristeza, associados às coisas que parecem ter sido perdidas ou estar faltando na sua vida. A busca do amor, do sentido da vida e da satisfação, através da expressão do seu interior e o estabelecimento de vínculos profundos. Ele busca moldar a si mesmo para se transformar num indivíduo sui generis, diferente. Faz... Todo o possível para evitar ser rejeitado, abandonado, não ser ouvido, ser tratado como uma pessoa insignificante, sentir-se que não está à altura do que deveria estar, do, do que deveria ser, sentir que há algo de errado com ele. As coisas banais e triviais, as pessoas e acontecimentos que carecem de profundidade emocional. Seus pontos fortes. Sensibilidade, tendência criativa, sintonia com o sentimento, capacidade de compadecer-se do sofrimento alheia, veemência, paixão, idealismo romântico, profundidade emocional, autenticidade e introspecção.